Fala, guys! Esse vídeo foi tirado de uma live na Twitch, no meu canal da Twitch. Você pode passar lá. Eu estava com um amigo na hora, a gente estava variando quem jogava. Quero que vocês gostem da live, por favor aproveitem e bora! Não, não. Fala, meu filho! Vai lá, confio em você. Como é que eu vou Vai lá, vai lá, meu filho. Confio em você. O oh, desse bicho Ah, Vamos lá, é bom que você. Você consegue pegar o primeiro save. Olha que flecha você quase nunca vai usar no jogo, porque olha isso. E esse bicho tá andando bem mais rápido. aquilo uh, eu acho que não lembro Nossa, que negócio horrível. Ah que negócio não funciona ó vou usar ainda um negócio aqui ó pra você perceber ó, ó observe bem ó Olha, mas aí, vai aí, não diferença nenhuma. Olha que diferença pra mim. Ah, isso daqui é muito chato, velho. É tipo assim, Nem vi. Não ter dash no ar é um lixo. Matar esse bicho ali embaixo, ali embaixo. Ali embaixo tem um negócio um... Muito difícil, cara Esse inimigo dá muito dano, velho Esse inimigo Nossa, você estava tá imune no... Hora do ataque Mas, hora é Vou usar o um Easy que dinheiro que você não usa porque.. Eu consegui ainda até ataque de fogo, velho, mas. Uhum. O de.. Não, o de mil, sabe? O na minha É. Aí, ó Hauer chegou no boss, né? Ainda não Aí, conseguiu passar Parte para passar com o gato E o um save Raul salva primeiro Raul conseguiu o save E agora é o boss É, é o boss Vou tentar matar ela no hit. Oni hit. E depois eu tenho que configurar o controle. Porque aí é muito difícil estar tá, tá concentrado pulando no ar. Tenta calcular certinho. Se a gente calcular certinho, ó. Mais ou menos aqui, ó. Não. Ela dá dois passos. Vai afasta ela tem que tenta afastar aí ó vai boa vai olha isso dá para dar um hit sim mata ela aproveita que você tá mentira não levou dano boa agora vai pegar o item vai ter um itemzinho se não me engano tem um item aparece um item ó não cadê vai lá ó Ei. falei para você que aparecia item quando você mata Ativa aí, ativa aí o item E, e salva esse jogo, é. porque meu amigo Nunca mais O que ela faz? Esse item é muito caro no Depois do jogo, né? Vai, bota aí Agora salva lá Aí, ó a gente vamos... ela, Você ela. matou ela Mas olha o dano que deu Eu vi um cara matando um e o cara tava, ele ficou coladinho e meteu as três peças concentrada É tipo, deve ser uma distância do rabo, quando, tipo, o rabo, tá, o rabo tá aqui, ele não leva dano. Hum. Aí quanto mais passando pra cá, mais dano ela leva. É, então, ele deve ter pegado no limite, pô. Aí, ó, aí, ó. Ignora, né? <risos> o cara